Bem-vinda no meu canal, hoje a gente vai cuidar do crescimento do nosso cabelo, é isso mesmo. Hoje vamos cuidar do nosso crescimento do cabelo de dentro pra fora. Vou ensinar você um suco maravilhoso que vai ajudar no crescimento do seu cabelo 100% natural. E além de que, que vai ajudar muitas coisas no seu organismo, aí que a gente precisa de vitaminas e que esse suquinho aqui... Vai dar tudo o que a gente precisa. Vamos lá para a nossa dica? Mas antes da dica, não se esqueça, hein? Se você é nova aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo para ajudar o nosso canal a crescer. Vamos lá para a nossa dica. Para fazer esse suco, eu vou usar esse liquidificador aqui. Vamos usar quatro laranjas para poder fazer o suco. A laranja é muito importante, meninas, porque contém antioxidantes que ajudam a amenizar o estresse e a queda do cabelo. Vamos estar adicionando uma colher cheia de linhaça A linhaça contém vitamina B, B12 Que ajuda muito no crescimento do cabelo E acelerar as células do cabelo Vamos estar usando uma cenoura inteira A cenoura é muito boa para o crescimento do cabelo, meninas Tem vitamina A, vitamina C A gente vai estar usando também um gengibre Que ele combate a queda de cabelo É perfeito, combinado com a cenoura E com os outros produtos que a gente está adicionando aqui Vou estar tá adicionando só um pedacinho mesmo do gengibre Aí eu tô adicionando tudo dentro do liquidificador Que eu vou bater tudo junto Aqui vamos bater tudo no liquidificador. Eu bato por 5 minutinhos Eu não gosto de coar o meu suco Mas caso vocês gostem Pode coar, mas eu, eu prefiro tomar assim Dessa forma que é Se você nunca testou esse suquinho, vale super a pena. É muito bom e o gosto também é bem docinho pelo fato da laranja. E é uma delícia. Vai ajudar muito você. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Isso vai fazer o nosso canal crescer. E desde já, já quero agradecer a você por estar aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo pra você. Tchau, tchau.